Olá, gente, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui rápido para vocês, rapidinho, tá bom? Dessa vez eu prometo que é rápido mesmo. Eu vou explicar a vocês por que não usar cards quando fizerem vídeos para o YouTube. Vocês divulgadores, esqueçam os cards. OK? Querem saber por quê? Vem comigo. Gente, o problema é o seguinte. Quem já leu Freud aqui? Quem já leu Freud vai saber. O Freud, ele quando escreve o livro dele, ele fala assim: eu vou citar aqui o caso de Ana K., que foi uma paciente minha, que ela tinha um problema de paralisia. Aí tem lá uma nota, entre aspas, 1. Um. É, aí você vai lá no final do livro e vai procurar a nota 1. Um. A nota 1 um é o um texto quilométrico. Lá no meio da nota tem uma palavra e tem assim: 35. Aí você vai para a nota 35. Aí quando você chega na nota 35, tem outro texto enorme que você vai ter outra nota lá no meio dizendo vai para a nota 540. Ou seja, quando você chega na última nota, você nem lembra mais em que página você estava no início. Então, gente, colocar card em vídeo indicando o vídeo dos outros ou o próprio, nosso próprio vídeo é burrice. Por quê? Porque a pessoa está no meio do nosso vídeo, vê um card, ela vai clicar no card e vai sair do nosso vídeo. Sabe lá se ela volta? Então esqueçam os cards Não coloquem card nos vídeos de vocês, divulgadores tá? Coloquem sim Na descrição do vídeo Se tem um vídeo, olha Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo Um vídeo do Josiel, um vídeo do Rodrigo Um vídeo do Henrique, biólogo Que fala muito bem sobre esse assunto Bem melhor do que eu, por sinal está aqui na descrição do vídeo, mas não coloquem o card Ou então, já que vocês querem colocar o card Coloquem lá no finalzinho, no último minuto Porque aí o cara já viu o vídeo todo mas esqueçam os cards, isso devia acabar. Card, gente, atrapalha a visibilidade do vídeo. Era isso que eu queria falar com vocês. Deixem um like ou dislike. Eu não vou botar card nesse vídeo nenhum. Aproveitando o ensejo aí que o nosso amigo Henrique, né, o biólogo, ele está fazendo um, um, uma série de vídeos sobre cursos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O, o primeiro vídeo dele sobre o, como fazer vídeos com o celular porque ele vai iniciar uma série de vídeos bem interessantes que vale a pena a gente dar uma olhada sobre como fazer vídeos de divulgação científica somente com celular, eu acho muito legal. Então está aí a indicação para vocês, sem card, vai estar tá na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado a todos, deixem um like ou dislike inscrevam-se, quem não for inscrito, ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!